Sejam bem-vindos outra vez aos dias da Casa Sustentável o meu nome é Madalena Costa e sou um dos embaixadores deste evento relacional comigo aqui tenho a Sónia colaboradora aqui da loja de Setúbal que nos vai ajudar a criar um jardim sustentável porque aqui o foco é a sustentabilidade. Não se esqueça que pode uh, ver todas estas iniciativas ao longo destes dois dias no nosso Facebook e Instagram, da Leroy Merlin, e posteriormente os vídeos também ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Portanto, eu vejo aqui muitos materiais, ainda que algo interligados. Sónia, por onde é que queres começar? Bom, primeiro uh, vamos começar por falar qual é a ideia geral de ter um jardim sustentável. Sim. Ou seja, uh, a ideia não é só porque um jardim qualquer pessoa consegue ter, não é? A ideia é conseguir uh, reduzir uh, os recursos utilizados no jardim. Ou seja, uh, fazer um bom planeamento, escolher bem as áreas, uh, antes que tudo, antes mais de tudo, olhar para o jardim e pensar no que vamos fazer com ele. Sim, exatamente. Sim. Ou seja, se vamos utilizá-lo para fazer uma zona de refeição, se vamos utilizar para uh, colocar uma piscina, Uh, se vamos fazer uma horta, primeiro que tudo, o ideal será conseguirmos conseguimos fazer um planeamento do jardim e definir zonas. Por exemplo, se calhar não necessitamos ter um relevado tão grande, porque o um um relevado vai, vai utilizar muitos recursos, como água, e, e se calhar se, se, se eventualmente reduzirmos para metade, logo aí metade dos recursos são, uh, são, são menores, não é? E, e pronto, e começamos por delimitar as zonas. E, uh, normalmente é assim que se começa. Sim, aproveitar mais o espaço que temos, não é? porque podemos ter um jardim muito grande e aproveitamos só para as coisas que nos servem mais basicamente. Exatamente. Uma piscina, uma zona de relaxa mas pode ser para muito mais coisas. Exatamente, exatamente. E depois de termos definido essas áreas, não é? Uh, outra coisa importante é saber escolher as plantas. Ou seja, uh, o ideal será sempre escolher plantas nativas da zona Porquê? Porque essas plantas não requerem tantos recursos, Exatamente. porque se adaptam a qualquer tipo de, de solo, não precisam de tanta rega e aguentam a nossa temperatura. Uhum. Uh, ou seja, se formos buscar uma planta que seja uh, originária de um clima tropical, uh, acaba por, por ter que temos, perder mais tempo com ela, temos de ter mais cuidados, temos de ter a preocupação se ela apanha a exposição que, que deve ou não. E, por exemplo, eu tenho aqui alguns, alguns exemplos de plantas que são uh, nativas ou, ou quase que já estão tão habituadas ao nosso clima. Que não requerem tanta manutenção. Que não requerem tanta manutenção. Ou sim. seja, podemos sempre optar por os arbustos. Sim. Temos aqui estas, por exemplo, estas, por exemplo que são uh, as santolinas Ou seja, isto depois dá umas florzinhas amarelas. Uh, também dá para fazer infusões. Também é bom. Fazer o, termos, termos a utilidade. De, das plantas que uh, depois utilizamos para a nossa alimentação. Temos o tomilho. O tomilho também é um, faz um arbusto e também não requer quase manutenção nenhuma. Uh, temos o tomilho, temos... Existem depois também os rosmaninhos, os, os alecris. Tudo que podemos utilizar também na alimentação. É? Exatamente. Sim. Temos Sim. utilizar as duas coisas. Uh, fazemos aqui, ou faz o ambiente estético do, do, do jardim e podemos também consumir a nossa alimentação. Um, e depois são plantas que, são... que não requerem solos muito ricos. Elas dão-se bem em qualquer tipo de solo, principalmente os nossos solos, que, que em Portugal são pobres, não é? Sim. Então aí vai logo uh, evitar o facto de que temos que fazer uma fertilização excessiva. Podemos utilizar os uh, um, nossos próprios... Um, nosso próprio lixo, ou seja, fazemos uma compostagem Exatamente. e aplicar, porque elas não, não, não são muito exigentes nesse sentido. Sim. Uh, por falar na compostagem, é sempre bom, e se já que estamos numa ideia de, de sustentabilidade, utilizarmos uma caixa de compostagem para conseguirmos fazer o nosso próprio comp o composto para adubar as nossas plantas, e como são plantas que não requerem muito, pode ser, pode ser assim, então poupamos já, no ambiente porque não estamos a colocar mais adubos químicos Sim. e estamos a, a poupar no ambiente porque estamos a aproveitar os nossos restos. Por exemplo, os restos da, da poda, os restos da relva quando cortamos, os restos da, das nossas cascas de, de, de fruta Mas, ou das hortícolas. Conseguimos juntar, é só, temos assim mais ou menos um equilíbrio entre os verdes e os castanhos. Os castanhos são a, a, as folhas secas ou os ramos linhosos da, das árvores e vamos fazendo a mistura na nossa caixa. A caixa de compostagem, convém que seja arejada, pode ser, nós temos esta à venda, não é? Mas pode ser uma caixa de madeira, qualquer coisa assim, não tem que ser, tem que ter arejamento para ela conseguir fazer o composto. Sim, existe o tamanho acima, porque nós trouxemos assim uma das mais das pequenas. Das mais pequenas sim. sim, existem pelo menos três tamanhos. Exatamente. E... E depois isto é uma coisa que vai ser demorada, ou seja, não é um, um, o composto orgânico não é uma coisa imediata, é uma coisa que vai durar alguns meses e então vamos sempre acrescentando, vamos arejando, vamos juntando água. Quando dizes composto orgânico, especifica-se lá por acaso mesmo esse composto orgânico, o que é que é? o, do que é que é feito, digamos assim? O composto orgânico é, é basicamente os nutrientes de, das plantas, ou seja, é como se fosse a terra da, por exemplo, da floresta, não é? Sim. Nós, quando vamos à floresta, sentimos aquela terra assim meio úmida, isso é um composto orgânico, não é? Praticamente é uma decompostagem que fazem na, na floresta, ou seja, aquilo vai caindo, vai-se degradando, vai com a umidade e com a temperatura e, eles, e aquilo faz um composto orgânico, ou seja, basicamente é a terra. Ah, exatamente, todos e, os e... factos biológicos depois entram sim. ali em ação e... e tem lá a comidinha que elas precisam, portanto, <risos> é, é uma ideia... Uh, que eu acho que que, que que deve ser pensada e que cada vez mais uh, temos que pensar no futuro e, e o nosso lixo, temos que dar um novo uso ao nosso lixo. Sim, é engraçado falar de plantas, porque às vezes quando se associa à sustentabilidade é logo as coisas mais básicas, o poupar a água, o utilizar o lixo e depois, também com plantas, também dá para ser sustentável e isso sim, é, sim. é muito interessante. sim É porque o que a natureza a gente nos sempre a dar, nós voltamos a dar, ela volta a dar e então assim faz uma sustentabilidade da... Tudo. Sim. estas plantinhas também uh, também são boas porque são boas são são boas porque chamam os insetos ou seja uh, chamam toda a vida animal ao nosso redor e um, algumas te, te acabam, acabam por nos proteger porque uh, evitam como haja moscas mosquitos uh, então a escolha às vezes também passa muito por isso Uh, por exemplo, posso dar um exemplo do manjerico que agora está na, na moda, porque estamos na parte dos, dos, dos, <risos> santos, <risos> dos santos. O manjerico afasta mosquitos e moscas. Depois temos, também é, é o ideal para plantar junto de uma zona de refeição, por exemplo, Sim. ou de uma churrasqueira. Uh, temos a citronela também que, que afasta os mosquitos. Uh, por exemplo, os cravos os escravos também têm uma particularidade muito interessante porque afastam as formigas também é, é interessante como plantarmos este tipo de plantas e é algo natural lá está não se tem que recorrer logo a coisas químicas a digamos químicas. assim para afastar os bichos quando temos coisas tão naturais e que nos dão frutos sim. também eles não eles não eliminam no completo claro. mas grande parte é evitável pronto sim então e então é uma maneira de, de conseguirmos ter aqui os, os dois o, a balança aqui nos dois nos dois pontos, ou Sim, seja, que, exatamente. Exatamente, que conseguimos uh, aproveitar as plantas para fazer uh, a beleza do jardim e depois temos também, para além do, de comer algumas que, são, que dá para pôr na comida, também nos protegem contra algumas pragas. Uh, aqui mais, também gostaria de falar muito sobre as suculentas, que também é uma planta de baixo, uh, que também não utiliza muitos recursos, Existem uma série de, de delas, a variedade é imensa, Sim, tem. Uh, dá para fazer coleção, dá para fazer jardins <risos> assim. maravilhosos com Sim. elas e elas não têm qualquer tipo de cuidado, têm um tipo de cuidado como qualquer outra planta, não é? Mas Sim, não é uh, necessário perder muito tempo com elas, basta escolher um bom solo e depois regá-las e, e, e, eventualmente e deixá-las que elas próprias uh, conseguem estar sem... Sem, sem grande manutenção, sem grande manutenção. Assim. Sim. normalmente as plantas também aconselhamos, por exemplo na, quando, vai, quando se vai plantar ou plantamos em canteiros ou em vasos de barro vasos de barro, porquê? O, o plástico também não faz mal mas se estamos numa, numa questão de sustentabilidade uh, o ideal será utilizar o barro porque o barro também acaba por ter mais um, mais vantagens a nível do, do plástico porquê? porque o barro é um material poroso, ou seja, se nós temos tendência a regar muito, ele vai libertando alguma das águas, ou seja, nunca vai morrer afogada, enquanto o plástico não. Ao contrário, se, se tivermos o esquecimento, o plástico neste caso seria melhor, mas... Sim, há sempre os benefícios, os prós sim, e sim. os contras, mas, sim, mas em termos de sustentabilidade, o barro bar ganha tem. pontos aí. Sim, sim. sim. <risos> um, aqui, só ter atenção, que às vezes... Um, o barro, ao fim dos anos, da rega e da adubação, acaba por ficar branco. Isto são os sais, que estão presentes nos adubos e na água, que vão vão se acumulando. Ao fim dos anos é sempre bom trocar e depois podemos, depois de, de, de trocarmos os vasos, podemos partir e fazer uma gravilha e, ao fazer uma gravilha, também conseguimos transformar <risos> coisas no nosso jardim. Fazer uma gravilha, podemos colocar um solo em vez de termos tudo com, com relva, podemos ter um canto com, com os pedaços do, do barro, ou então escolhermos com, outros, com gravilhas. Existem sim. uma série de gravilhas no mercado. São as pedras decorativas, digamos São assim. São as chamadas mais pedras mais decorativas, com... onde conseguimos fazer caminhos. É, mais a decoração do jardim com sim. coisas assim como Em vez de termos só a típica relva, Exatamente, conseguimos sim. fazer aqui uns espaços diferentes, às vezes mesmo só para... É, no fundo, usar a imaginação, às vezes. Se e... quisermos ter um sítio onde nos vamos sentar, onde a cadeira está fixa, podemos pôr, eventualmente, uma, uma gravilha, porque na relva acaba por ser mais difícil cortar, e às Exatamente. vezes ali partes não são regadas, e então é uma boa solução utilizarmos a gravilha. Sim. Mais coisas importantes a nível de, de plantas. Para além delas de chamarem os nossos amiguinhos insetos, não é? Que acho que às vezes as pessoas até associam uma coisa negativa porque chamam insetos e bichos e, meu Deus, não vamos mas querer, às mas vezes, é uma coisa boa. Assim. É, olha, por exemplo, as abelhas são essenciais e, e quanto mais floridos nós tivermos o no nosso jardim, mais chamam as abelhas. Borboletas... E depois existe uma... a Joaninha, por exemplo. A Joaninha é considerada um predador. Tem um nome tão fofinho, mas é um, é um predador. E são tão fofinhas e são predadoras. <risos> mas elas comem os polugões, que Certas pragas que nos dão nas nossas plantas, elas ajudam a combatê-las. E então, para além de termos as plantinhas que chamam, mas se não tivermos joaninhas suficientes, ou se a nossa praga for muito intensa, ou tivemos uma cultura, por exemplo, se tivermos uma horta onde a nossa cultura está sempre a ser atacada por por o, o insetos. O ideal será, ou oh, podemos comprar as vaninhas, é verdade, as vaninhas compram. se <risos> Mandamos vir e depois de ter as, aquelas condições todas que elas gostam, tipo as, um, um jardim florido, conseguimos lhe ter uma casinha, é verdade. Uma casinha <risos> uma para as vaninhas. <risos> E criamos assim um ambiente perfeito para elas, e, então elas vão nos ajudar no, no combate das pragas. E têm uma casa e tudo, portanto... Pois mais, é, um hotel, isso melhores é, um hotel. Condições. é um hotel. E depois existem, para além das joaninhas existem os nemateles, que são os bichinhos que se metem nas raízes. E existem outro tipo de, de, de, de chamadas lutas biológicas, que é com insetos a combater contra outros insetos, ou Exatamente. seja, nada oh, a muito mais. E deixar a natureza, no fundo, funcionar por funcionar, ela. Funcionar, é? sim, porque <risos> nós, nos últimos anos, utilizamos muitos pesticidas e estamos a dar cabo do nosso sistema, porque os inseticidas acaba às vezes, por matar os bons e os maus. Exatamente, sim. E depois há ali essa falha. Portanto, acho que quando vamos fazer um jardim se pensarmos que queremos que ser sustentável, aplicamos este tipo de técnicas uh, uh, biológicas. Certo. Sim. Eu uh, acho que sim. Sim, porque... É interessante, lá está, porque este estigma todo de chegam insetos e nós temos logo que os matar. Há formas de os afastar, formas biológicas, formas naturais é. de os afastar, nem precisa de, de matar quase nada. não precisamos nada. de matar nada, podemos conviver <risos> é. com eles. E até podemos dar condições, como as casas das vaninhas. Sim. <risos> Outra, outras coisas também são boas para chamar a nossa, a nossa natureza, o nosso meio ambiente para junto da nossa casa, é, por exemplo, fazer um lago, fazer um Sim. canal com água, por isso vai dar uh, uh, aquilo que eles precisam, ou mesmo passarinhos uh, a todos os insetos-águas, faz parte do, do, do ambiente deles, então criamos ali um bem-estar, para além de baixar a temperatura também, nos dias de calor, se tivermos ali uma fontezinha, aquilo reduz ali um, um, uns graus. Uh, ou seja, acaba por ser muito mais confortável o nosso jardim. Bom, tirando isto, falamos também da casca de pinheiro, que é um, um ótimo recurso para ser utilizado, por exemplo, nas caldeiras, das árvores, um, nos canteiros, porquê? Porque evita a evaporação da água e evita também o crescimento das infestantes, ou seja, não Sim. temos que andar lá a puxar as cócoras a tirar as ervas daninhas. Exatamente. É um, também é um excelente aliado nesse sentido. Um, depois... Podemos falar agora de, da rega. Na questão da rega, existem milhares de formas de rega. Inúmeras mesmo. Inúmeras. O ideal será, nós conseguimos utilizar a água da chuva. Conseguimos, através das escaleiras, dirigir aquilo para um depósito de água, onde acumulamos a água e podemos utilizar essa água na rega. Será assim a, parte, a melhor... Mais sustentável forma que... De mais sim, sim. de reutilizar um recurso que o universo nos dá, né E que sim. nós tomamos muitas vezes por garantido e às vezes não é bem assim. para, para Nós podemos utilizar a, a água do, do depósito, podemos ligar um sistema de rega gota a gota. Sim. Se quisermos um de rega da expressão, já teríamos que ligar uma bomba para dar pressão às pessoas senão nós não levantam. Mas agora, se tivermos um sistema de, de gota a gota, Podemos ligar diretamente o programador ao depósito uhum. e depois fazer a ligação com tubos gotejadores ou com microaspersão também dá. Existem uns programadores. Este é de torneira. Este era porque no caso tiver uma torneira. Sim. E depois existem estes que são de depósito, que, que, é, é, que é, é muito interessante, que é, que é muito interessante. É assim. Sim. Porque ele funciona com um chupador, mete-se dentro do depósito, ou seja, este é enroscado na torneira, esse funciona como um depósito. Sim. E é muito interessante porque ele puxa a água e, e, e... liberta para a rede. Exatamente. assim. Esse sempre precisa, precisa sempre de uma este precisa de uma sempre torneira. de estar ligado a uma torneira. Sim. E depois aí conseguimos controlar a quantidade de água que gastamos. Exatamente, e o programador é bom porque não requer lá está como o próprio nome indica, programa. Logo, nós não temos que estar no sítio, no local, temos que programar e ele lá Sim. faz a regra. Podemos ir de férias e deixar a regra a fazer, que ele lá dispare e faz o seu trabalho. Exatamente, exatamente. Hum, mais coisas, outras coisas também interessantes para se falar. Hum, o sistema de, de iluminação, também podemos optar sempre por um sistema de, de luz solar não se precisa de estar ligado à, à corrente, uh, aí poupamos na eletricidade e Exatamente. aproveitamos o, o que o sol nos dá e a energia e então um, ele liga e desliga consoante um, a passagem das pessoas ou, ou não, ou então liga, desliga quando é de noite ou quando é de dia, liga, <risos> desliga quando é de o dia. Mais, sim, o mais, mais óbvio que nos diz de, da luz solar da luz, Mas voltando à regra só aqui, para, para explicar também lá, lá em casa, porque é que associas... Mais a rega gota a gota à parte sustentável porque o com a gota a gota consigo uh, aproveitar o máximo da água, ou seja, a, a, a gota, uh, os gotejadores são colocados junto à raiz das plantas. Sim, ou seja, até ela quando... temos aqui uns gotejadores, sim. São estas mesmo. Mesmo assim. mesmo junto ao pezinho da planta e ela está a debitar aquela quantidade de água que eu quero junta a raiz, ou seja, ela vai logo vai absorver toda aquela água, não vai certo. existir desperdício, daí ser o, o mais sustentável. Efetivamente, uma rega de expressão também é controlada, mas existe sempre o facto da evaporação e da libertação de água e a água não ser completamente aproveitada. Exatamente, e por exemplo, a gota a gota é muito usada porque quando temos, imagina, muitos vasos juntos, até podemos fazer uma rega gota a gota e dividir para cada vaso. Exatamente. E depois ali programar o que é que queremos que regue mais, ou... isso, é, isso é a magia da rega gota a gota, digamos É verdade, assim. é verdade, sim, sim, sim. Agora a nível. Depois também podemos, eventualmente, se quisermos assim avançar mais um bocadinho, para criar a nossa própria horta. Não é? E aí Sim. também conseguimos arranjar, um, se tivermos espaço para arranjar um, um cantinho no, no jardim, também podemos avançar com isto, também já conseguimos fazer os nossos próprios, as nossas próprias hortícolas, ou seja, e já temos para nós e para a nossa família, em vez de irmos comprar, podemos também depois avançar mais para a frente com isso, Sim. também acaba por ser uma ideia de, de sustentabilidade. Exatamente, porque no fundo é isso, é mostrar que podemos criar um jardim que seja sustentável com as coisas mais básicas que nós temos e que às vezes nem é tão óbvio que é sustentável, mas é, na é. verdade é, por exemplo, é como o caso de, das plantas, as pessoas, imagina, não associam as plantas a algo muito sustentável, é porque não requer tanta manutenção, por Exatamente. exemplo, a rega gota a gota, nós pomos e não requer assim tanta manutenção, e, e aí podemos fazer um jardim com mais diversificado, e melhor para o ambiente, digamos assim, né? sim é, eu acho que isso, isso é fundamental, é como a compostagem, muita gente opta logo pelo químico, né? podemos fazer coisas orgânicas, se calhar tem a desvantagem de não é logo imediato, não é? Pois tem demora sim. ali, tens noção de quanto tempo é que demora? Mais, mais ou, menos ou menos uns seis meses, uh, o ideal será nós quando estivermos a fazer a compostagem, uh, cortar tudo aos pequenos, Porquê? porque a decomposição será sempre muito mais rápida. Porque se nós colocarmos lá, por exemplo, troncos, estamos a fazer a poda e o tronco é muito grande e colocarmos, ele vai demorar mais tempo. Portanto, aí vai uh, atrasar a nossa uh, no, o nosso composto. Se cortarmos mais pequenino, ele vai ser mais rápido. Depois também há dicas, por exemplo, podemos colocar um bocado mais de, de, de substrato já do, do este substrato já que já vem misturado, ele também vai ativar um bocadinho mais a, a, a questão das bactérias e dos microorganismos a trabalhar. Também é uma dica para pa acelerar, mas nunca iremos acelerar muito. Claro. Porque é sempre um processo demorado. É um não processo é? biológico, digamos Pois, assim. não é assim uma coisa que, que, que de um dia para o outro tenhamos ali o composto. E depois existe também no mercado já os, os, os, os fertilizantes biológicos, também poderíamos utilizar também é uma opção se tivermos se houver a necessidade já urgente de, de, de adubar sim existe essa parte do, do biológico que já é livre de químicos sim conseguimos e, fertilizar pronto. eu ia te perguntar é isso mesmo do substrato para utilizar na compostagem portanto recomendas mais esse porque já tem sim, universal sim, sim não não há necessidade de, de ser nada de especial é só mesmo para adicionar ali mais algumas bactérias e microorganismos para aquilo avançar Uh, normal, e o, o, também temos que perceber que o composto tem que cheirar sempre assim a terra molhada nunca, quando ele cheira mal é porque alguma coisa está, não está bem e então temos que ter essa atenção por isso convém remexê-lo de vez em quando fazer sempre as camadas dos verdes e dos castanhos, dos castanhos pôr água e remexer e deixar atuar num sítio à sombra uh, convém vai ficar um bocadinho resguardado uh, e pronto, e deixar respirar o ideal será deixar respirar para aquilo também ativar mais depressa. Sim, e esse o colocar de água é todos os dias? Tem alguma regularidade? Vais ver como Não, é fãs. Só, só, só sentirmos se o composto está, quando mexemos, está úmido. Convém que ele esteja sempre úmido. É colocarmos lá a mão e percebermos se está. Não pode estar muito, mas também não pode. Tem que estar ali naquela. É balança é, equilibrada, lá É está. mais ou menos isso, Sim. sim. E, porque num, é, é, lá está, era o que nós estávamos a dizer no início, num jardim muito grande pode-se aproveitar muita coisa, não é? Pode-se ter sim a piscina e o conjunto relax que a churrasqueira que é o mais tradicional que se vê, mas também pode ter um compostor plantas que nos dê e afaste insetos e nos dê alimento e que seja bom para o ambiente, sim. a rega pode ser muita coisa, isso é, isso é muito interessante e, é... e também a parte dos fertilizantes biológicos e tudo mais. Piscina. E, a, e a, ideia, a ideia é pensarmos naquilo que queremos. Uh, quando começamos a fazer Uh, ter as coisas planeadas planear zonas uh, planear o que é que queremos fazer como é que queremos fazer para conseguirmos instalar logo a rega para percebermos ou se temos espaço para pôr um, um depósito de água ou se, se calhar nem precisamos porque imagino que tem um poço e tem água abundante e não precisa de um depósito de água mas é, é sempre, depois cada casa é um caso é um sim. caso, né? é? Uh, mas o ideal será mesmo planear termos ideia daquilo que queremos fazer e depois a partir daí existem milhares de, de, de, de, de alternativas para se fazer um jardim sustentável, basta só pensarmos. Sim, e é depois ter um bocadinho a imaginação, por exemplo, até aquilo do barro que tu estavas a falar que podemos utilizar para pedras decorativas, mesmo no barro existem inúmeras formas de vasos de barro, porque as pessoas às vezes associam, ok, não há, tantas, não há tanta diversidade como nos plásticos, ah, há vasos grandes, pequeninos, floreiras grandes e pequenas... E é, e... é perceber o sítio onde a gente os quer colocar, Uh, se é um sítio para ficar fixo, podemos investir num vaso grande. Exatamente. E, se agora se for para mudar, se calhar uns vasos mais pequeninos, porque não são tão um, um, não se consegue mexer com tanta facilidade, porque são pesados. Também é importante, por exemplo, se houver vento, também se calhar colocar um vaso maior e mais pesado, que é para as, para as plantas não tombarem. Também a questão do vento, também se quisermos, existem... Podemos aproveitar as plantas também, não é? Exatamente. E conseguimos sim. fazer <risos> barreiras com as plantas, por sim. exemplo, com as buganvilhas, que crescem, com as eras, que também, também são trepadeiras e conseguem fazer uma barreira. Às vezes, queremos um sítio com sombra, uh, também em vez de estarmos a investir num, numa coisa pesada ou artificial, podemos aproveitar as plantas e fazer, o, por exemplo, com umas videiras, não é? Conseguimos uhum. fazer a sombra com, com as videiras e temos as uvas e temos sombra. Um, sei lá, existem uma série de de, de panópolis, de coisas que podemos fazer com as plantas e sem gastar dinheiro e aproveitar aquilo que, que a natureza nos dá. Exatamente, e isso sabes que é também o, o que a sustentabilidade mais foca, não é? É de é nós, a natureza dá-nos tanto e nós também temos que retribuir um bocadinho. Exatamente. Que tu estavas a dizer de a sombra, por exemplo, há quem aposte logo em pérgolas ou sombras ou assim e podemos utilizar simplesmente o que a natureza nos dá e Exato. isso é que é a sustentabilidade, é tentar fazer aqui um ciclo de não gastar demais, ou, dar, ou perceber aquilo que nos dá, mas o que nós podemos dar é verdade. também depois porque, depois. porque estas coisas parecem que são pouco, não é? Nós estamos Exatamente. a fazer, somos só nós a fazer, mas não, isto depois, se formos muitos a fazer, tem um impacto realmente diferenciador. E aí, aí temos que perceber que a nossa posição perante o meio ambiente. Exatamente. E mesmo quando falas da rega, aquilo de aproveitarmos a água da chuva, não precisamos de ter rega sem ser, por exemplo, podemos simplesmente aproveitar a água da chuva. Não tem que se instalar no sistema de rega não, não e gastar tem... ainda mais água do que... Não tem que Nós ligar estamos... uma torneira. Às vezes podemos só utilizar essa água que, que nos é dada gratuitamente. E eu acho que tudo aquilo que nós também estamos a referir parte muito da planeação que tu estavas a fazer e de fazer o planeamento e de, e de perceber onde é que podemos pôr o quê e o que é que podemos aproveitar. Acho que quase estudar a nossa própria casa, se tu quiseres. É, é isso, é. mas é mesmo, é. a pessoa tem que perder tempo e perceber o que é que se quer fazer mesmo com aquele espaço que temos. Uh, sim e, exatamente e tirar o máximo partido das coisas. E mesmo que a casca de pinheiro, que é algo que às vezes as pessoas só utilizam, imagina, mesmo decorativo nem percebem que aquilo tem vantagens. um impacto tão grande sim, sim, e vantagens sim. mais sustentáveis. que nós podemos utilizar é que fica, vá bonito se quiseres, na parte decorativa é com sim, as sim. plantas. Nós pomos muitas plantas, porquê? Porque é decorativo, mas Está a ajudar não. o ambiente também. E podemos utilizar as plantas para além do facto de elas serem decorativas, não é? Ou seja, dar um fruto à planta. Ou seja, ela dá-nos mais do que só a própria estética. Apesar da estética ser lindíssima não é? Mas ela dá-nos mais. <risos> Conseguimos Sim. aproveitar mais coisas sobre isso. Sim. Imagina, imagina, mesmo, mesmo aquela a questão, lá está aí, eu volto a reforçar muito, do não é preciso utilizar químicos para afastar o que quer que seja de, de insetos, digamos assim, nós vemos logo como algo negativo e algo mau, mas depois se dermos à própria natureza, ao ciclo natural dela e uhum. biológico, acaba por, por ser muito melhor, digamos Sim. assim. Portanto, mais ou menos para fazer um resumo, tu dirias que o primeiro ponto fulcral é planear, é planear, planear. Fazer, ver tudo aquilo que podemos fazer e depois ver se dá para instalar o um sistema de rega, as plantas que podemos. Escolher as plantas também é muito essencial. Lá está pela tal, a tal, a tal coisa dela de terem o, o, plantas da, da região que não necessitam de, de grandes trabalhos, porque elas próprias uh, vão se adaptar ao meio ambiente e, e só precisamos de as regar uh, e mais nada. Sim. Pronto e aí, aí eu acho que esse também é um ponto muito importante, a escolha das plantas e, e depois usufruir do, do jardim, que sim. é por isso que a gente tem o jardim, é para nos fazermos sentir bem e estarmos em contacto com a, com a natureza. Exatamente, sim. porque o, o bom de ter um jardim é isso mesmo, é podermos ter um ar livre sim, uma piscina uma fantástica para usufruir, mas também estar sim. em contacto com a natureza, não é? Sim, <risos> sim, e, e não achar que o jardim... Hum, é um trabalho extra, é ter o prazer depois de, de, de olhar para o jardim e sentir-se bem, sentir-se confortável. Sim, e se, e se tivermos ainda por cima um jardim que ajude o ambiente, ainda nos sentimos, quando fazemos e vemos realmente aquilo tudo a dar frutos, é muito... então aí podemos podemos ainda sentir-nos melhor. Eu estou só ali a olhar para aquele artigo, porque foi um que nós falámos da rega, mas não falámos deste especificamente. Eu acho que é explicar só o que é que é Sim, isto, isto mesmo. Sim, isto, isto, isto normalmente é utilizado hum, nos vasos hum, quando se vai de férias, <risos> não é? Porque quando está de férias, hum, costuma, hum, não temos ninguém que vá lá nos regar as plantas e isto é uma, uma opção muito prática. Isto porquê? Porque isto é, isto é cerâmico, tem as mesmas vantagens que tem o vaso, não é? Isto Sim. absorve a água, ou seja, a água é colocada com uma garrafa por cima, ou seja, colocamos isto no... na terra, espetado na terra. Deixa-me só tirar aqui. Sim, para mostrar lá para cá. Ou seja, espetamos e depois pomos uma garrafa daquelas garrafas de, de pet, de, de, de água virada ao contrário. Fazemos um furinho, que é para entrar o ar. Certo. E depois ele vai durar pelo menos aí, depende da... De, de, ele, ele diz que faz 10 centilitros por 24 horas. Se calhar, nos 15 dias, podemos ir de férias descansados que a nossa plantinha está a, a receber água. Sim. sim. É, uma, é uma boa ideia. Normalmente utilizada para quem vai de férias, Depois também não é muito estético ver o plástico nas <risos> plantas. Não, mas sim, mas é uma boa ideia, porque é. acho que a principal questão quem vai de férias e tem plantas é Oh meu Deus, e agora vou ter que ir, boa toda a gente vai ter que ir à minha casa ver e regar as plantas e pode ser só com rega e com só programador. Sim, assim, temos, temos a, assim, com a garrafa e também existe, também temos à venda um com um, um fiozinho que dá para pôr num depósito. Conseguimos pôr um, um, um balde, não é? E pomos lá a mangueirinha e ele vai chupando a água do balde, que assim ainda dá para mais dias. Um balde, por exemplo, com a água da chuva e voltamos oh, a um ciclo. Que antes, previamente, já recuperámos a água <risos> e, e depois utilizámos, sim. sim. E depois, e, lá está. eu acho que isto é muito se as pessoas associarem a um ciclo que é criado e vai-se criando e vai-se cada vez menos usar o plástico, digamos assim, que é tão, tão mau. Por exemplo, nós temos ferramentas de mão que não têm plástico, por exemplo. Sim, Aqui, sim. Umas que não precisamos usar plástico para as ferramentas de mão e o que é o que é bom porque assim já estamos a ajudar um bocadinho mais o sim também o é importante ambiente. lá está a escolha a nossa escolha o nosso planeamento e perceber aquilo que realmente queremos não aquilo não às vezes ao mais barato ou mais óbvio ou, ou pensarmos sempre na sustentabilidade daquele artigo quando vamos comprar hum, alguma coisa é bastante importante também parece que é uma coisa pequena não é porque há milhares de, de soluções mas se pensarmos se calhar aquilo estamos a ajudar bastante. Exato, eu acho que é mesmo isso, no ato da compra, nós temos essa de consciência, pensamento. percebes? Esse planeamento de, ok, vamos fazer assim, se calhar, em vez de levarmos esta ferramenta de mão, que é a que eu levo sempre há anos e funciona, se calhar optamos por esta Faz Exatamente a mesma coisa, não mas tem é tanto outro, plástico. Mas é de outro material, exatamente. exatamente. Eu, e era o que tu estavas a dizer, que eu acho que é importante reforçar, com pequenos gestos, nós conseguimos mesmo fazer a diferença. É Eu acho que se formos todos juntos a fazer pequenos gestos, torna-se uma grande, um grande, grande gesto. diferença, dá uma grande diferença. <risos> torna-se torna um grande gesto. Eu acho que, olha, acho que esclarecemos aqui muitas coisas de que é possível sim realmente criar um jardim que seja sustentável, que não seja só as coisas básicas quando pensamos em casa, de vamos poupar água ali ou vamos poupar eletricidade. Uhum. O jardim também é, tem já a sua natureza, mas também é bom porque e também, dá para criar tudo sustentável. E também gasta bastantes recursos. Exatamente. Nós é que não damos conta, mas e gasta, é gasta gandamos... bastante recursos e, e, e alguns jardins até podem danificar algum alguma parte do nosso meio ambiente. O uso excessivo de pesticidas, o uso excessivo de adubos químicos. Isso uh, mais cedo ou mais tarde vai ter umas proporções uh, não muito boas. Exatamente. Então temos que ter essa consciência de quanto estamos a utilizar. Às vezes, ah, isto é só um bocadinho, mas não, um bocadinho todas as vezes, acaba por ter algum impacto. Sim, e é bom para nós porque quase que nos dá logo frutos e, e o resultado está logo ali a longo prazo para a natureza. Não, porque ele vai acumulando ali tudo aquilo que, que não foi sim. utilizado pela planta e vai ficar lá e vai-se acumular e depois vai-se tornar um problema. Exatamente, olha, obrigada, acho que esclareceste mesmo quem está lá em casa, foste fantástico, obrigada. obrigada, obrigada pela tua presença não? e por teres aceito o nosso convite. Não. Quanto a si, obrigada por nos ter acompanhado, fico connosco, ainda temos mais iniciativas de, e, dia, e dos dias da casa sustentável, portanto fico connosco, já sabe está tudo disponível, vai ficar tudo disponível no nosso canal de YouTube, também pode assistir nas nossas redes sociais, portanto fico connosco e obrigada.